Vou apresentar para você o mais novo produto do mercado. Você conhece o Macho Macho? Não ficarei surpreso se sua resposta for ou não, mas fique tranquilo. Neste vídeo rápido eu tenho um importante recado para você que sofre dos sintomas de ejaculação precoce, disfunção erétil ou tamanho peniano. Se você deseja aumentar o tamanho do seu pênis em até 5 centímetros sem precisar usar produtos químicos, bombas e extensores ou ter que fazer cirurgia, sim, isso mesmo. Tudo isso clinicamente comprovado por Anjinimoto no Japão. Mas antes, vamos saber o que o médico diretor do departamento de urologia da clínica da cidade de Bucareste diz a respeito do macho macho. Com a ajuda deste creme, o cara que usar vai conseguir um alongamento substancial do tamanho do pênis, o que mudará por completo sua vida sexual. Vai obter um hiper prazer do contato com as mulheres e vai lhe proporcionar muitos orgasmos fortes e duradouros. Com o macho -macho poderá estar sempre pronto para o combate, diz o médico diretor. Veja alguns benefícios que o Macho, -macho pode levar a você. Mas força erétil... Muito mais libido, mais impulso sexual, orgasmos mais intensos, ejaculação prolongada. Link abaixo na descrição do vídeo. Aumente em um mês. Como devo usar o Macho Macho? O creme aplica-se diretamente no pênis ereto com os movimentos de massagem. É garantido que depois da massagem com o Macho Macho o tamanho do seu pênis aumentará de 3 a 5 centímetros. Para fazer maior efeito aplique o creme cerca de meia hora antes do ato sexual, isso vai te dar estimulação essa para o aumento do pênis tanto em comprimento como em espessura. Vejo alguns depoimentos reais falando do macho macho. Feliciano 23 anos, antes achava que 15,5 cm era um tamanho mais ou menos habitual, a partir do sexo nem sempre foi encantador. Encontrei o MachoMacho Macho na internet e então pensei por que não arrojar um par de centímetros. Depois de usá-lo durante 1,1 mês e meio seguido, meu pênis aumentou quase 3 centímetros e ficou muito mais espesso e duro. Médicos também recomendam. MachoMacho Macho, aprovado pela Anvisa. Escolha a melhor oferta para você. Aproveite hoje preços exclusivos do nosso site. Esses daqui são os principais kits que vocês vão encontrar no site do fornecedor Que está aqui abaixo desse vídeo na descrição o um link Aí como vocês podem ver, temos os descontos, as promoções, tá? Temos de 48% de desconto, que são dois Macho Machos Temos de 61% de desconto, que você leva 5 Macho Macho e ganha dois de graça esse eu recomendo para quem deseja fazer o tratamento completo Temos o de 55% de desconto Que são 3 Macho e, e você leva um de graça, tá? Se você nunca usou o Macho Macho E quer fazer um teste Recomendo levar o de 48% de desconto Caso você goste Recomendo levar o de 55% de desconto Que vai durar entre 3 a 4 meses, tá? Funciona muito bem, link na descrição do vídeo. Vou deixar o site do fornecedor abaixo desse vídeo. so many you stop me, don't want your I know